Afinal, ano novo, vida nova, não é mesmo? Então chegou a hora de começar do jeito certo. O primeiro ponto que você deve olhar é para o seu orçamento. Então que tal fazer aquele balanço e descobrir o valor total que você recebeu, o valor que você gastou e o valor que você investiu no ano de 2022, hein? Eu sempre falo da regra dos 50-30-20, ou seja, pensar no seu orçamento como uma pizza, onde 50% são para os gastos essenciais, como por exemplo aluguel, condomínio, alimentação, energia, água, são gastos realmente essenciais e se você ficar sem a sua qualidade de vida vai ser muito afetada. Os outros 30% eles vão para o estilo de vida, que são gastos com restaurantes, viagens, salão, cosméticos, presentes. São aqueles gastos que se você cortar, você vai sentir falta. Porém, a sua qualidade de vida ela não vai ser tão afetada. E os outros 20% vão para os investimentos, ou seja, vão para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então olhando para o ano de 2022, 50% do que você recebeu foi para os gastos essenciais ou você acabou gastando a mais? E o estilo de vida ocupou 30% do seu orçamento ou não? E para os investimentos, quantos por cento do seu salário foi para esse objetivo? Porque agora é hora de analisar e melhorar o que é preciso para você começar 2023 totalmente diferente. E vale a pena lembrar que esse é o momento certo de você fazer aquela faxina financeira. Sabe aquelas assinaturas que você mal utiliza, mas elas estão lá sendo debitadas no seu cartão? Vale a pena repensar e talvez cancelar. O plano de celular, TV a cabo, internet, será que não tem um plano melhor no mercado e cobrando mais barato para você? São pequenas mudanças que não afetam a sua qualidade de vida e vão te ajudar a economizar para investir mais no próximo ano. Ponto importantíssimo, no BTG Banking tem o Finanças Mais, que é uma ferramenta de controle financeiro excelente para você. Vai te ajudar a enxergar para onde está indo o seu dinheiro todos os meses e também a é estabelecer limites de gastos por categoria para te ajudar nesse controle. Agora eu quero perguntar para você se você já testou Finanças Mais, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Em relação ao seu cartão de crédito, como é que foi o ano, hein? Gastou mais do que o esperado, atrasou o pagamento da fatura ou foi super tranquilo? Lembra de uma coisa, o cartão não passa sozinho. Então, caso você tenha se enrolado com seu cartão de crédito, essa é a hora de você entender o motivo que te levou ao endividamento e traçar um plano de ação para você começar 2023 diferente. Saiba que o cartão de crédito ele é uma excelente ferramenta se utilizado do jeito certo. Você pode inclusive usar para receber cashback, o famoso dinheiro de volta, ou mesmo acumular pontos, o que é uma beleza. E com o cartão de crédito do BTG Pactual você pode optar pelo programa investe mais que é o programa onde você gastou no cartão parte do dinheiro gasto vai voltar para você na forma de investimentos ou você pode optar pelo programa de pontos onde o valor gasto vai ser convertido em pontos para você. E esses pontos você pode trocar por produtos ou você pode transformar esses pontos em milhas para trocar por passagens aéreas ou até mesmo vender essas milhas e transformar em dinheiro. Então dá sim para você utilizar o seu cartão de forma estratégica para investir mais em 2023. E tem um outro ponto que eu quero saber. Quantas vezes no ano de 2022 você se pagou primeiro? porque essa é uma regra de ouro que você precisa praticar todos os meses. Receber o seu salário já separa a parte que vai para os investimentos. Assim você garante que viverá um padrão abaixo do que você ganha e que você vai investir todos os meses porque se você deixar para investir o que sobra adivinha o que vai acontecer? Não vai sobrar nada. Então é a hora de você começar a se pagar. Espero que você comece o ano de 2023 já se pagando primeiro. Beijos e até lá. Tchau, tchau.